E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Carlos, e depois de um breve estudo sobre a ejaculação precoce, acabei encontrando a técnica mais poderosa para tratar a ejaculação precoce em casa. E rapidamente vim trazer este vídeo para você que ainda goza rápido. Ou seja, quem ainda não faz o uso do guia poderosíssimo quis descobrir também e deixei na descrição do vídeo. Este guia curou definitivamente minha ejaculação precoce e agora passo mais de 40 minutos com minha gata sem gozar. Então, para quem ainda não sabe o que é ejaculação precoce, ela ocorre quando um homem goza um pouco antes, durante ou logo após a primeira penetração. Isso tudo demorando menos de um minuto e em média às vezes até cinco. Isso acontece muito e principalmente com homens que têm menos de 30 anos. Uma notícia boa para isso é que você procure um médico especializado na área. Acredite nos diagnósticos passados, pois existem vários tratamentos simples e muito eficazes, porém não curam totalmente. Então, vá lá e busque resolver essa questão. Agora se o problema não for esse, e sim querer retardar a ereção, então vamos lá. Antes, se você está gostando do vídeo, deixa aquele like maroto e se inscreva para fortalecer as amizades e o canal, beleza? Neste vídeo, trago a técnica mais poderosa que você verá para tratar a ejaculação precoce em casa mesmo. Talvez você ainda não saiba, mas existem técnicas muito simples e eficazes para tratar a ejaculação precoce. Ainda que as técnicas passadas aqui neste vídeo não cure você desse problemão, elas irão lhe ajudar muito enquanto você ainda não fez o uso do da cura de ejaculação precoce para sempre que falei anteriormente. Primeira técnica. Faça sexo com sua parceira bem relaxadamente, devagar e todas as vezes que sentir que vai gozar, você dá uma pausa. Deixa o tesão descer e depois volte novamente. E assim por diante. Isso vai ser muito importante para você conseguir controlar o orgasmo. Segunda dica: nós homens, somos muito visuais. Então, na hora H, você fecha os olhos, ou deixa uma meia luz, ou pensa em algo desagradável. Mudar de posição vai te ajudar bastante, pois vai dar a você uns 10 a 15 minutos para você se recompor e começar a respirar fundo e começar tudo novamente. Respiração é muito importante nesse momento. Terceira dica. Existe uma coisa chamada de anel peniano. É feito de um tipo de material de plástico que você coloca na base do pênis para fazer com que a ereção segure por mais um tempo e consequentemente a ejaculação também muitas pessoas dizem que esse anel não faz muito bem mas eu falo a você que se você comprar direitinho no sex shop não em qualquer lugar o pênis não terá problema nenhum agora ficar com ele 30 ou 40 minutos também não é legal né Agora a melhor e mais esperada das dicas é a seguinte, quando você homem, estiver prestes a gozar, os seus testículos encolhem e fica duro. Isso significa que você vai gozar. Então, peça para sua companheira dar uma leve puxadinha dos seus testículos para baixo. Lembrando, puxada bem leve. Essa leve puxada nos testículos vai poder estender mais tempo para você gozar, ou seja bem de leve meninas, mas a é tiro certo. Gostou? Conheça um método incrível, curador e altamente eficiente para você durar até mais de 40 minutos e fazer ela implorar para fazer mais sexo com você. Link na descrição do vídeo.